Hoje, dia 26 de setembro de 2022, eu estou aqui no Complexo Viário. Doutor William Jorge Vanderlei. Vanderlei foi meu professor. Isso aqui ficou muito bom para a travessia do pedestre, do, do cadeirante, do idoso, porque o semáforo dá o tempo de espera da travessia e foi com um trabalho muito bom da administração do Gilson de Souza. Gilson, meu amigo, colega, foi constituinte municipal, deputado e hoje ele é candidato a deputado estadual de novo. E nós vamos dar apoio para ele, a cidade de Franca, a maneira simples como ele administrou a cidade, aproveitando o recurso, atendendo as pessoas. Ele não pôde estar aqui comigo, mas está o irmão dele. E é meu amigo, foi vereador também, trabalhamos junto na Câmara, o Nirley. O Nirley, fala aí para mim, pedindo o número do Gilson, porque vocês é da, é da casa, né? Realmente, pastor. Muito, muito feliz de estar aqui, num projeto tão dinâmico, né? um projeto que veio dar um sucesso muito grande aqui, Dá um conforto muito grande para a comunidade de Franca, para o trânsito, né? inclusive o pedestre, o cadeirante. Né? Então o Gilson foi muito feliz com essa obra aqui e nós temos que parabenizar ele e todos os engenheiros que participaram, porque realmente ficou muito bom e nós temos que agradecer a Deus por tudo, essa ideia, essa maravilhosa obra que foi construída aqui nesse complexo. Ficou muito bom para a cidade de Franca, com preço barato. E isso aí é importante para a nossa cidade, desenvolvimento no trânsito e, e uma tranquilidade também para o pedestre. O pessoal do comércio aqui que agradece muito, né? Para o comércio, não atrapalhou o comércio. Né? Ajudou muito. Ajudou muito o comércio, tanto aqui do poço, da, das lojas ao lado. né Ficou muito importante. Então nós temos que... É, agradecer a Deus por, por essa ideia maravilhosa e, e pedir a Deus aí e à população de Franca o apoio ao Gilson para que ele possa conseguir ser eleito como deputado e fazer mais coisas para a nossa cidade. O número dele. O senhor consegue só dar uma resinha só, para o O número quero. dele é 10122. Um, 10? Para deputado estadual, Gilson de Souza, 10122. Um, e ele está. Força para. Com Tarcísio e com Bolsonaro. Está com Tarcísio, Bolsonaro e também com Marcos Pereira. Marcos Ponte. Não, Marcos Pereira. Marcos Pereira, né? É, e o Marcos Ponte para senador. senador. Parabéns, parabéns, ô, companheiro. Foi muito eu bom. Eu que agradeço eu, essa oportunidade. O Nirley, todo mundo que conhece, eu preciso apresentar, é irmão do Gilson e eu sou Ronaldo Sá Muito obrigado. obrigado. Obrigado, pastor Ronaldo. Falou.